Você sabia que o mercado de alimentação saudável tem crescido mais de 4% ao ano? E que o Brasil é o quinto país mais importante para o setor? Pois é, ser saudável faz bem. Por isso, invista em uma rede que se preocupa com a qualidade e origem do seu alimento. Conheça a Sucos S.A., a melhor rede de franquias de alimentação natural do Brasil. Fundada em 2009, a rede se destaca pela qualidade dos seus produtos e, principalmente, pelo formato do negócio. São sucos, saladas e uma variedade de itens para atender todos os gostos. Mas não é só isso. Seu modelo de franquia permite um baixo custo operacional e melhor valor agregado dos produtos, resultando em maior lucratividade. Na Sucos S.A. o apoio é completo. Aqui, o franqueado conta com total suporte operacional, que vai da escolha do ponto comercial ao treinamento da equipe da sua loja. Fale com o um consultor. Sucos S.A. Saudável é ser feliz agora.